Eu estou fazendo um cruzeiro no navio, eu tenho uma rava Ai, gente, é tudo de bom. E eu vou pagar tudo para vocês, não percam. Cabe quase 5.500 passageiros. Das crianças, tem muita opção para elas. Quem se hospeda na suíte? Aqui é mais tranquilo, na caverna tomou água. Sensacional! Amor! São muitas atividades. Você pode aprender a surfar Dentro nesse navio é uma cidade E vamos conhecer tudo À noite, a praça bomba Um bar que sobe? Essa é uma novidade, hein? É claro que tem onde gastar seus dólares. É claro De tanto tá um paque. Você pode só passear, comer ou gastar. Pode até dançar. Eu achei uma passeira Acabou? Não, tem mais. Os links são deliciosos, mas não tem comido. A, uh -huh. a jacuzzi é pelando A é pelando Hum, diferente É a dieta? Gente! Olha que terror que foi! Continuar descobrindo coisas Ai, ai, ai Não resisto Ufa Mas tem onde queimar esse robô que faz link assim ser o todo oba tensões de época eles são muito profissionais Esse navio tem 18 andares. Anote noite você escolhe a balada. Tem para todos os gostos. Uma boa viagem! Ah, eu vou sentir muita falta nesse navio, na peça do Guiz, no espetáculo, no jazz, de tudo. no assim, Tem tudo aqui. Gostar da viagem? Está no passeio? Eu amei! E, ó, não esqueçam de se inscrever no meu canal. E até a próxima! Thank you.